E aí, pessoal do canal VZA, tudo bem? Como vão todos? Então é o seguinte, gostaria de comentar com vocês um, um pequeno problema que aconteceu comigo provavelmente já deve ter acontecido com muita gente né? e se não aconteceu, uma hora ou outra vai acontecer é, eu fui, esses dias eu fui dar a partida no meu carro o i30 e a minha bateria ela não estava girando o motor de arranque. Então a, a voltagem da bateria, ela baixou um pouco. Né? Então a bateria tem 12 volts. E para dar partida no veículo, o mínimo de carga tem que ser 11.5, 11.6 para dar a partida, né? para virar o motor de arranque. Então a voltagem do meu, da minha bateria, ela estava bem abaixo de 11.6. Estava bem abaixo, estava mais ou menos 10 a voltagem, então não é o suficiente para girar o motor de arranque então o que aconteceu? Eu, eu ia sair com o veículo dentro da garagem eu coloquei a chave, apenas girei a chave só para acender as luzes do painel e eu verifiquei que todas as luzes estavam acendendo, todas então quando eu viro, eu, eu procuro dar uma olhada no painel antes da partida eu checo todas as luzes primeiro então, todas as luzes acenderam. Quando eu fui virar para dar a partida, nada, nenhum sinal. Então, você percebe que a luz do painel ela diminui. Aí eu desliguei tudo, esperei alguns segundos, girei a chave novamente. As luzes todas se acenderam. Quando eu fui girar para dar a partida, nenhum sinal, nada, motor de arranque não virava. Então, já percebi que a, a voltagem da bateria ela diminuiu. Então o que eu fiz? Eu peguei emprestado um aparelho, um carregador de baterias, né, para carregar a minha bateria. A minha bateria é a Eliar, né? essa daqui, ó, Eliar. É de, se eu não me engano, é de 45 amperes, a minha bateria. 45 amperes, a original. Então, eu peguei um aparelho emprestado, que é esse aqui, ó, esse aparelhinho aqui. Carregador de baterias 12 volts. O modelo do aparelho é o CV5AH. CV5AH. Exatamente esse. Então o que eu fiz? Eu peguei o aparelho. Como as luzes do painel do meu carro acendiam todas, eu pude colocar com segurança né, o polo positivo e o negativo nos seus respectivos lugares. Se você for girar a chave e perceber que nenhuma luz do painel acende, nenhuma luz, nenhuma, nada você não pode fazer esse procedimento tá? não pode fazer esse procedimento porque a bateria pode estar isolada se você conectar um carregador de baterias e nada no painel acender e você for deixar carregando você pode dar um problema no seu carro, pode queimar a módulo, pode queimar o painel a bateria pode estar isolada então o que você tem que fazer? qual é o procedimento correto? Se ao girar a chave nenhuma luz acender, você tem que retirar a bateria e fazer o carregamento fora. Só que antes de fazer o carregamento, verificar a voltagem da bateria com um profissional de autoelétrico. Se a bateria estiver condenada, você substitui por uma nova. Se ela não estiver condenada, o carregamento tem que ser fora. Tá? Tem que ser feito fora do veículo. Não pode ser feito no veículo. No meu caso, quando eu girei a chave, todas as luzes do painel... Acendiam normalmente, então eu pude fazer o procedimento com segurança. Então eu deixei na carga lenta flutuante, que ela tem dois métodos aqui, ou dois modos de carga, ela tem o lenta flutuante e a semi-rápida. Então eu deixei no lenta flutuante por três horas. Eu liguei na tomada e ficou três horas carregando, tá? Se você perceber, ó, ele tem aqui a tomada, coloquei uma extensão, liguei numa tomada comum de 110, conectei aqui. Os plugs né, no polo positivo e no negativo. E deixei por 3 horas carregando. olha ver aqui atrás. Ó, ela pode ser usada tanto em 127V quanto em 220 Ou 110 e 220V. Tá? E tem um fusível aqui. Esse aparelhinho, pessoal, é muito legal. Gostei muito dele. E eu vou adquirir um aparelhinho desse aqui também. Se você quiser comprar um aparelho desse, eu andei pesquisando aí nos sites, né? Então dá uma olhada aqui no mercado livre. Eu andei pesquisando, você encontra aí ó, na faixa de 140 reais. Tá vendo? Ó? Você encontra aí ó, por 179, 149, 140 reais. Então os preços médios aí variam de 140 a 200 reais. Aí você pode escolher o, o vendedor de sua preferência. tá? Então, qual que é o, o ponto? Se você precisar fazer um carregamento na bateria você só pode fazer esse procedimento com segurança se as luzes do painel acenderem todas é, o ponto de partida para uma bateria comum, de um carro comum a voltagem mínima é 11.6 11.6 volts abaixo disso não vai virar o motor de arranque pode ser que vire né, de um, um carro ou outro né, mas garantido tem que ser 11.5 11.6 Acima de 12.5 ela está carregada, tá ok? Abaixo de, de 11.6 ela não vai virar o um motor de arranque. Então pessoal, se você tiver algum problema com baterias na hora que você for sair e ocorrer esse problema, se você não tiver segurança ou não souber o que fazer, chame um profissional de sua confiança, um profissional autoelétrico de sua confiança para te auxiliar. tá? Não faça algo que possa queimar o módulo do seu veículo ou queimar o painel, que isso pode acontecer mesmo. Tá? É muito perigoso você fazer esse procedimento. Outro procedimento também que não deve ser feito e nunca deixe ninguém fazer no seu veículo é o seguinte. Alguém vem lá, consegue fazer o seu carro é, funcionar, aí ele fala vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa bateria aqui que está já com a voltagem baixa, você tem ela há quanto tempo? Ah, eu tenho dois anos, três anos, né? vamos colocar a bateria nova? Aí o carro está em funcionamento, ele fala, ó, fica aí, acelera devagarzinho, mantém aí acelerado né? um pouquinho em alta rotação aí, mil giros, mil e quinhentos giros, né? eu vou tirar essa bateria aqui com o motor funcionando e vou colocar uma nova, assim você já sai com uma bateria nova, nunca faça isso, porque se a sua bateria estava isolada, quando você colocar uma bateria nova com o motor em funcionamento, você pode dar um curto, você pode queimar o módulo, pode queimar a parte elétrica do seu veículo, tá? Nunca faça isso, não é o recomendável. tá? Não faça isso, não deixe ninguém fazer isso no seu veículo, tá bom? Então foi assim que eu resolvi o meu problema, com segurança, com esse aparelhinho, de modo seguro, tá ok? As luzes têm que estar acesas, aí você dá uma carga. Quando eu fui girar a chave o display estava acima de 14 tá? ele estava acima de 14, então quando você gira a chave se o display cair para baixo de 11.6 ainda não está bom então ao girar a chave, ali no display ela tem que estar acima de, de 12.8, 13, o meu estava 14.1 se não me engano tá bom pessoal? então essa foi a maneira segura que eu consegui resolver o problema da bateria a bateria depois funcionou normalmente depois de vários dias, o carro liga normalmente. É que eu esqueci acesa uma luz dentro do carro por três dias e abaixou um pouquinho a carga. Tá bom? Então, essa é a dica que eu gostaria de passar para vocês, que resolveu meu problema. Se você teve um problema similar, ou quiser compartilhar algum comentário, deixe um comentário aí no vídeo. Né? Se você gostou do vídeo também, dá um joinha no vídeo, por gentileza. Compartilha com seus amigos que talvez já tiveram um problema, ou talvez esteja passando... Seja com um problema desse, né, de bateria, que qualquer um pode, eh, numa hora que for sair com o veículo, ter um problema desse, né? E foi dessa maneira que eu consegui resolver, tá bom? De forma segura. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todos por assistir o vídeo. Compartilhe com seus amigos, por favor. Deixe um joinha aí e até o próximo vídeo. Obrigado.